Eu sou a Vera Lúcia, da Caseirices da Vera. Sou assentada, a mulher da Agro. Moro no assentamento Monte Alegre Motuca. Sou da Regional do Sebrae de Araraquara. Eu já estive na AgriShow alguns anos atrás, convidada a vir conhecer a feira. E esse ano tivemos a oportunidade de estar aqui como expositores. E nós estamos aqui hoje representando muito das mulheres assentadas, das mulheres do campo, onde nós produzimos os nossos doces, pães, geleias, com os nossos produtos diretamente do nosso quintal, da nossa horta, da nossa roça. E é muito gratificante da gente estar aqui hoje pelo fato de antes nós só conhecermos a feira não sermos alguém que está aqui para mostrar o que nós temos no campo, principalmente nós mulheres, que estamos não só donas de casa, somos produtoras e empreendedoras. Nós somos mulheres que trabalhamos em feiras, não temos atravessadores, nós trabalhamos com o apoio de muitos parceiros incríveis, um deles é o Sebrae.